Helena, qual é o grande segredo que você tem para lucrar com o Steel Frame, qual é a técnica especial que você usa de abordagem, de negociação, como é que você faz para ter todo sucesso, como é que você faz para ter fechado mais de 100 milhões de obras de Steel Frame em todo o Brasil. Vamos lá, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, bem-vindo ao meu canal do YouTube, que eu já estou há mais de três anos no mercado e tenho uma técnica exclusiva para você que eu vou estar tá falando agora. Existe um efeito chamado efeito abrir carteira. O que é o abrir carteira? Você... Aproximar o seu cliente devagarinho. Primeiro você vende algo mais barato para ele e depois você vai crescendo essa gradativa e você vai aumentando o seu ticket médio da obra. Essa que é a técnica especial que eu gosto muito de usar para fechar obras, para fechar negócios, para vender obras de steel frame, projetos que seja. Como é que funciona isso, Helena, de abrir carteira? Qual que é o ideal, né? O que, que é o ideal de uma obra de steel frame? É você primeiro vender o projeto. Projeto normalmente é mais barato do que uma obra completa de steel frame. Então, uma dica que eu dou pra você: não saia passando já o preço, tipo assim, ah, a sobra vai custar 2 milhões tu vai assustar o cliente, ele vai sair correndo meu Deus, 2 milhões, não tenho 2 milhões agora agora, se você fala assim, olha essa obra daqui para eu poder conseguir te passar o preço correto, certinho, vamos fazer uma coisa contrata primeiro o meu projeto estrutural depois a gente fecha a estrutura depois a gente fecha as placas depois a gente fecha os acabamentos o que, que você acha? É assim normalmente que eu fecho os meus negócios e eu consigo lucrar mais com o steel frame, então primeiro eu vou e falo, eu já tenho uma ideia, você com o tempo você também vai ter uma ideia de quanto que vai custar a obra da pessoa, mas você não fala porque senão você vai assustar ela, você vai fazer primeiro ela abrir a carteira, então vamos supor que a obra é 20 milhões, aí você vai falar, não, ó, essa obra de 20 milhões eu vou gastar aqui uns 40 mil com o projeto, então você fala com o cliente, ó, cliente vamos fazer o seguinte, eu não tenho como passar o valor certinho, e eu não acho justo eu te dar uma expectativa e depois eu não conseguir atender a sua expectativa, vamos fazer uma coisa, vamos fechar primeiro o projeto, vamos fazer uma negociação, me dá um sinal e depois você vai me pagando por partes. Então você me paga agora 10 mil. Você me paga 10 mil, eu começo a fazer o seu projeto, eu vou entregando o seu projeto, vou te entregando também uma lista de material em que a gente vai conseguir estar tá definindo a quantidade dos materiais do seu projeto. E depois a gente vai evoluindo. Esse é o efeito abrir carteira. Uma venda que seria 20 milhões, o cara começa pagando 10 mil. Quando ele paga 10 mil pra você, isso é o um número até que eu vi outro dia num evento de marketing, depois que a pessoa compra de você um produto, ela tem 16 vezes mais chances de fazer uma segunda compra com você. E aí quer dizer então que logo depois dos 10 mil eu vou dar os 20 milhões? Não. Você vai gradativo. Lembra que a gente conversou que o projeto ele vai pagar por partes? Então ele paga 10 mil, depois ele paga 10 mil. Aí depois você fala com ele, olha, já temos é, o projeto suficiente para você conseguir comprar o seu aço. Esse é o momento que você vai falar sobre o aço. E aí você vai explicar pra ele. Olha, o aço normalmente é um pagamento adiantado. O que que faz? O pessoal da fábrica, eles compram a bobina, eles eslitam a bobina, entrega depois aquela bobina eslitada na sobra pra depois conformar o perfil e depois o perfil seguir na sobra. Então da mesma maneira que a gente fez com projetos que você foi pagando aos poucos, vamos fazer essa mesma coisa com aço? Então normalmente o cara dá um sinal, você compra, aí depois ele paga outra parte quando o aço chega na fábrica. E aí vem uma parte legal, né? Até esse momento o cara não vai ter visto nada. Então sempre registre os momentos, faça marcos de entrega com o seu cliente. Mostre pra ele o que do projeto já tá pronto, mostre pra ele a foto da bobina que ele tá comprando, ou o certificado do aço né que ele vai tá comprando. Mostre pra ele quando a fita de aço chega na obra, porque até aquele momento ele não vai ter nada em mãos. Então é muito importante você registrar e marcar as vendas pra ele. E venda por etapas, faça dessa maneira e vá utilizando o efeito do abrir carteira, em que você vai aos poucos aumentando aumentando e você pode ter certeza. Que no final você, vai, tá chega... você vai, vai ter chegado no resultado dos 20 milhões. Mas o cara nem vai ter percebido. E o nível de confiabilidade dele em você se torna muito grande. Ao ponto de você debater com ele mais pra frente. Poxa, aqui na sua sala, em que você tem uma preocupação acústica, ao invés da gente usar a placa de gesso ST, por exemplo, vamos usar a placa de gesso Fonic, que tem um desempenho acústico muito maior e você não precisa trabalhar com duas placas, que é o dobro de mão de obra, por exemplo, que demora mais tempo. Aqui nesse corredor, em que a gente tem um grande fluxo de pessoas, ao invés da gente trabalhar com duas placas ST, vamos trabalhar com a placa Impact, por exemplo, que tem uma resistência maior. Então, aos poucos, você vai pegando né, uma confiabilidade com ele e as coisas que você indicar e as coisas que você instruir pra ele, ele vai estar tá seguindo. Dessa maneira, você vai conseguir lucrar muito mais com as suas obras, ter uma tratativa e até ter chance de fechar maiores negócios. Gostou dessa dica? Agora, se você gostar dessa dica, o que, que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Deixar nos comentários porra, Helena, mudou minha vida. Ou então, você vai fazer o seguinte, eu até recomendo fortemente que você faça isso. Vai pegar, tem um linkzinho aqui embaixo, que manda você diretamente pro meu WhatsApp. o WhatsApp da Dama. Você vai lá, vai clicar, vai me mandar um oi, salvar meu número É muito importante você salvar meu número Senão você não recebe as minhas mensagens que eu mando E aí, em seguida, vai estar recebendo Informações gratuitas e diretas E boas dicas exatamente como essa Fechou? Então grandes beijos Tchau, tchau e até a próxima